Vargas cruza. Lucas Claro desvia a bola para Nacho, que emenda para o gol. A bola desvia em Nino, que tenta cortar, mas acaba mandando contra o próprio patrimônio. Lance muito difícil para análise de vídeo. Após revisão do VAR, Anderson Daronco valida o gol do Galo. 1 a 0 no Newton Santos.